Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Restitui do Ministério Toque no Altar, ok? Música tranquila de tocar, ela está em... deixa eu ver aqui, é ré maior, tá? Apesar dela é, começar em si menor, ela está em ré maior e eu vou passar aqui a introdução e algumas frases, algumas ideias e também o dedilhado Dessa música aqui, um dedilhado básico, claro, né? Pra você poder tocar, tá? Na sua igreja, no seu ministério e tudo mais, ok? Antes da gente, então, aí, ir pro tutorial Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações Beleza? Vamos lá, então A introdução tem dois acordes, tá? Si menor E Sol maior Ok? Repetindo Si menor e Sol maior, tá bom? E aí, o que que acontece? É, tem uma frase característica dessa música, que é isso aqui, ó, tá? Há ah, várias formas de fazer, né? Você pode entrar no Si menor aqui, ó. Tá? No, no CD original, né, ele faz aqui, né? Okay. E dá para você fazer também aqui, né? É. Tá. E tem um jeito mais fácil que eu vou passar aqui que vai ser si menor, ó. Porque aí você segura o acorde aqui e continua tocando a música, tá bom? Vamos pegar então essa introdução. Vamos lá. Tá aproveitando aí, gente. Eu tô ao vivo também. Aqui no Instagram, tá gravando esse tutorial aqui pra vocês do YouTube, eu tô gravando, né? YouTube, Facebook, Instagram, vai pra todas as redes, né? Mas também eu tô ao vivo aqui no Instagram, tá? Vamos lá. Sobre o Si, você vai fazer as seguintes notas, tá? Sobre o Si menor, né? No caso, né? Dó sustenido, Ré e Lá, tá? Você vai fazer aqui, ó, um, dois. Aí vai vir, Dó sustenido, Ré. Na hora que entrar no Lá, você vai jogar o Sol aqui, ó. Pode ser oitavado, conforme eu fiz aqui, ou pode ser fechado, tá? Então, vamos lá, ó. Dois, três, dois, três, quatro. Vamos contar, ó. Fazer bem devagarzinho para você poder pegar aí tá bom. Bom, fazendo bem devagar agora, toca o Si menor, um, dois, três, e tá vendo? Um, dois, três, cai aqui no Lá, um, dois. Eu tô fazendo aberto, eu tento pegar assim, tá? De novo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, isso aqui se chama encadeamento, tá? Isso aqui é uma matéria que eu ensino lá dentro do curso de teclado, tá? Se você ainda não conhece o curso, o link tá na descrição aí, tá bom? Se você quiser ser meu aluno também, entra lá, que além de ter acesso ao conteúdo, você vai poder falar comigo e tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá, ó. De novo, ó. O encadeamento é a ideia do quê? Deu De aproximar os acordes para eu não ter que ficar fazendo saltos no teclado, tá? Então, vamos lá. Si menor, um, dois, três, última vez, tá, ó. Cair aqui no lá, ó, a mão esquerda cai junto, ó. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, Passada começa a parte cantada, tá? Si menor, mesma ideia. Os planos que foram embora, sol. O sonho que se perdeu, si menor de novo. O que era festa cai no sol, e agora é luto do que já morreu, mi menor. Não podes pensar que este é o teu fim. Ré com Fá sustenido. Tá? Depois eu vou só segurar o acorde e cantar. Não é o que Deus planejou. Sol. Levante-se do chão, Mi menor. E erga um clamor, Lá. Até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vai vendo os acordes aí. ó. Os planos que for... É planos é planos. Eu sempre canto sonhos. <risos> vamos lá. Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão erga um clamor, beleza? Até aqui. Nesse levante-se do chão, é, eu costumo tocar um Ré com Fá sustenido entre o Sol e o Mi menor, tá? Então eu faço aqui, ó, não é o que Deus planejou, levante-se do chão, faço levante-se do chão, levante-se do chão, tá? E erga um clamor, mas dá pra tocar sem essa passagem também, tá? E aí, beleza. É um clamor. Vem a parte do restitui. Agora que vai ser restitui. Sol maior. Eu quero de volta o que é meu. Mi menor. Lá. Sara. Mi. Sol. Então, Sara. Mi. Beleza? Então, Lá. Sol. E põe teu azeite em minha dor. Mi menor. Lá. Restitui Sol E leva-me às águas Tranquilas e Tranquilas, dá pra fazer aqui Tranquilas tá? Dá pra fazer um Tranquilas Tá vendo? Lá com quarta E lá, tá? Tranquilas Beleza? Sol de novo Lava-me Mi menor E refrigera minha alma, Lá, tá? Restitui, volto para introdução. Aí aqui já tem um Paranauê que eu vou passar para vocês. Dá para cair aqui, ó. Para quem tem a mãozinha maior, né? Eu prefiro tocar aqui, tá? Eu já fico aqui direto, ó. Vou tocar do jeito que eu toco normalmente, ó. Tá vendo? Já cai aqui, ó. Beleza, fez essa introdução de novo. Aí ele faz uma parada que é, tá vendo? E cai no si menor, tá? Vou fazer de novo. Ó. Ele faz a introdução no meio, ó. Volta para ela, ó. Uma vez, duas vezes. Cai no Si menor, tá beleza. Ó, pam, pam, pam, pam. aí canta os planos que foram embora, tudo de novo. Tá, canta, restitui tudo de novo e volta para essa passagem de novo da introdução, onde ali rola a ministração, né? Beleza? Aí aqui no final da administração tem outro esquema que eu quero passar pra vocês, tá? Acho que ele vai fazer aqui umas 4 vezes, 8 vezes, eu não contei quantas vezes são. Até porque a gente também não vai imitar a ministração, né? Vou fazer mais uma vez aqui. Aí acaba aqui, ó, faz. É, acho que era isso aqui minha meta. aqui, tá? Vou passar pra vocês, ó. É, no finalzinho da administração, então, pra, pra entrar naquela parte, o tempo que roubado foi, tá? Vou tocar uma vez aqui pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Agora, ó. Aí entra aqui, o tempo que roubado foi, beleza? Vou passar pra vocês, ó. Terminou aqui a introdução, ó. Bem, ó, o sol tem que ser aqui Tá vendo aí? Abre o sol para cá Beleza Ré com Fá sustenido aqui Tá vendo? Abre o Ré com Fá sustenido aqui E cai no Mi menor aqui Tá? Isso aqui, gente É muito importante Vocês têm que estudar porque eu vejo muito aluno, inclusive dentro do curso, conversa comigo que Ah, é porque o dedo, porque a mão, porque a sétima, porque a nona, porque a abertura, porque eu gosto mais de tocar assim Porque aí ah, eu não, eu gosto de tocar assim é, Quem fica escolhendo forma de tocar vai ter um sério problema com arranjos originais tá? Então aqui fica aqui minha dica também, pessoal do Instagram aí Tá me acompanhando ao vivo aqui também Vai ter um sério problema De fazer arranjo, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir Essa sonoridade Tocando do jeito Que você é acostumado Então se você só toca fechadinho Você não vai chegar nesse som Entendeu? E outros que só tocam abertos também não vão chegar em outros Sons, entendeu? Que nem aqui faz, né? Tá vendo? Isso aqui é um Si menor Ele tá fechado, ó ó, de novo, ó, beleza, tá fechadinho, tá, cai no si menor fechadinho, a outra passagem já cai no Mi menor aberto, ó, e é tudo aberto, ó, entenderam? Então, assim, é preciso trabalhar, tá, essas questões de abertura, tá, eu não trabalho isso aqui no YouTube, tá, nem no Face, nem no Instagram, isso aqui é uma coisa que eu só trabalho dentro do curso, tá bom? Justamente para poder tirar essa trava, tá? Você que é aluno que está assistindo esse vídeo, tá? Eu já conversava com dois alunos a respeito disso. Aplique tudo que você estuda, aplique, tá? Coloca nas músicas, você que está me assistindo, coloca, testa, você tem que testar, tem que fazer o laboratório para o teu ouvido acostumar, tá bom? Vamos para a próxima parte então. Fez a introdução? no meio, né? lógico, né? Ó, vai vir aqui, caiu no Mi menor, e o tempo que roubado foi, o tá? um Mi menor aqui, vai para o Lá, não poderá se comparar, daqui, você pode pegar qualquer Mi menor a partir daqui, é, a tudo aquilo que roubado, cadê? A tudo aquilo que o Senhor, gente, errando a letra, <risos> a tudo aquilo que o Senhor, Lá, tem preparado ao que clamar, Mi menor. Creia porque o poder Ré com Fá de um clamor pode Ré, Sol, suscitar, cai no Lá. Aí aqui no Lá vai ter lá um. Tá? Isso aqui, para quem tá vendo, é o que? Isso aqui é um Lá. Depois lá com quarta. Né? E lá. Só isso. Fica, essa enrolação vai ficar só nisso. Daqui, né? A hora que ele decidir voltar, volta pro restitui. E aí é só isso aí. E acaba na introdução, né? Restitui. Restitui, senhor. Aí tem um... Pra terminar, tem um facene maior. Cai no si menor. Tá? Agora, vamos para algumas considerações, deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu tenho, 14 minutos, tá? Vamos para algumas considerações aí sobre condução, como tocar essa música, tá? É, eu já tenho falado em alguns vídeos aqui, né? Que é o comum você usar é, a pulsação, tá? Gente, eu não tenho... <risos> Eu tô aqui ao vivo, como já falei, né? Eu não tenho como aceitar ninguém ao vivo comigo no Instagram agora, tá? E vamos lá, então. Então, assim, algumas considerações são quais, tá? É de você segurar aqui, você fazer o um esquema mais tranquilo, tá vendo? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E aí, o que, que dá para fazer?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 Erga um clamor Restitui Uma gracinha pra você entrar no acorde, tá, ó Beleza? Tá? Não costumo passar isso nos meus tutoriais, mas vou quebrar um gaio aqui Então, ó Clamor Quero de volta o que é meu. Vou passar isso, ó. Vamos pegar? Tá, ó. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Que é o um Mi menor, né? Tá? Só que aqui eu faço aqui o quê? É um esquema aqui usando outras notas do acorde. Eu faço... Porque aqui é Mi menor, beleza? Aqui é um Ré com baixo em Mi, tá? E aqui é um Mi menor com sétima, tá? Você pode estar tá vendo e vai falar assim Ah, você tá fazendo um Sol com baixo em Mi Não, não existe Sol com baixo em Mi, tá? É um Mi menor com sétima, tá? Ó. Pegou o tempo? Então vamos lá Resti Quero de volta o que é meu. Sara. Beleza? Mi, mesma coisa. E põe teu azeite em minha dor. Aí pode ser aqui. Tá vendo? Então, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara. Jeito, e põe teu azeite em nha. tá? Isso aqui é um Mi menor, tá? Ó. Aqui eu usei nota de passagem, mesma coisa, matéria do curso, tá? Beleza? Que nota é essa aqui de Mi menor? Isso aqui é uma terça, então eu peguei da tônica para a terça, então tônica, nona e terça. Beleza, que é um Mi menor com o sétimo, mas eu poderia fazer só um Mi menor aqui, ó, tá? Mas eu preferi aqui, então. Beleza. Dentro da ideia de encadeamento que eu falei ainda agora, eu joguei aqui um lá, tá vendo? Beleza. Então eu vou tocar tudo, ó. Rest eu vou cantar baixo, tá? Porque eu não tô preguiça de cantar. Resti Quero de volta O que é meu Sarame E põe teu azeite Em água para andar. Restitui E leva-me As águas tranquilas Viram aquele lá com o quarto que eu disse? Tranquilas Lava-me Lava-me, e refrigera, pegaram? Lava-me, e refrigera, minha alma, restitui. E aí volta para introdução. Beleza? Aí vamos para a parte do tempo que roubado foi para finalizar o tutorial. que eu fiz aqui ó, o tempo que roubado foi, tá vendo, beleza, então de novo ó, o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Pode ser aqui, pode ser aqui, né? Tudo aquilo que o Senhor. Mesma coisa tem preparado o que clamar, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Beleza? Aí daqui a gente já sabe o final da história, né? Tá bom. É, lembrem que essa cifra. Tá? Posicionei o microfone errado aqui, tá dando uns... Essa cifra... Olha, S é o S, chama de DS. Calma aí. Vai mais para lá... Pronto. Essa cifra, ela se encontra, tá? Na apostila com 125 louvores. Beleza? Agora ficou ruim o microfone. Vamos de novo arrumar. Pronto. Então, lembra que essas cifras, tá? Essa aqui do restitui, se encontra... Na apostila com os 125 louvores, tá? É, o link a descrição tá aí embaixo do vídeo, tá bom? É, se você estiver no Instagram, provavelmente vai estar tá na BIOS, vai estar tá no link do History, Story, sei lá como é que fala. É, e no Facebook também vai estar tá aí na descrição do vídeo, tá bom? É, então, você entra lá, coloca seu e-mail, tá? seu nome. E aí tem gente que não consegue baixar, e eu saquei, porque não consegue responder quanto é 2 mais 2, tá? Tem uma continha lá para saber se não é o robô, tá bom? Aí só responde lá, você vai receber no seu e-mail a apostila, tá bom? É, e se você quiser ser meu aluno, link aí embaixo também, ok? É, se você estiver aí em outra rede e não estiver achando o link, link, me chama por mensagem no Facebook e no Instagram, que aí eu te passo o link do curso, tá bom? Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!